Bom dia, família Trotskista, daqui Fausto, o vosso influenciador de esquerda. Mais um dia de luta contra os porcos capitalistas, contra os reacionários. Mais um dia a fazer a revolução. Olhem, camaradas, peixes fim de semana diz que dá chuva outra vez. Má onda. Isto por causa do imperialismo americano e do programa Harp, vocês sabem. Portanto, acho que não vou fazer grande coisa, vou ficar ali na casa que eu e os meus anarcas ocupámos ali no intendente, meu, a fumar uns pedros, a jogar uns jogos tabuleiro casa jogamos o monopólio de esquerda. Recomendo. É igual a outro. Mas no final o Estado nacionaliza tudo e ninguém sangra. Só para dizer que já podem usar o meu código FAUST1917 no alfarrabista Lionel, ali nos anjos. Esta semana tem desconto no manifesto, no grande manifesto comunista, do meu mano Marx e do meu irmão Engels, dois grandes influenciadores. Vai estar a 10 contos e 500, ok? Já sabem, levem escudos que o Lionel não aceita moedas imperialistas. Outra cena. Olha, andamos aí a tentar unir e esforços para criar finalmente o sindicato dos influencers. Pá, mas é foda, a malta não se junta. Não é, ó, ó Isabel Silva. Estás a dormir na parada. Isto aqui não é só comer couve. Antes de me ir embora, só dar aqui um charote às parcerias. Um, a camisa é da Humana. Para o pessoal gajo que, que engordou e que teve que -te dar isto. Ganda Humana. A boina é da Lacoste, que é uma parceria que nós temos em que, em que a Lacoste disponibiliza as boinas e, e eu fujo da loja win-win. É. Porque isto é como os costumo dizer, se for uma grande corporação não é roubar, é redistribuir.